Nove da noite, você tem o Bandeira Paranculada, o seu programa de automobilismo do Web Rádio Esportivo Brasileiro. Nós então, vamos ter hoje, vou falar da, do Rádio da a apresentação dos pilotos, também tudo o que vai acontecer no mercado de pilotos da Fórmula 1 e na Indy, e a polêmica da Indy em relação a Bandeirantes com o seu contrato de televisão. Não perca, hoje, nove da noite, na Rádio EVT.